Bom dia! daremos início à 18ª sessão do sorteio público ordinário de 2022. O sorteio é realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. O diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto não participará do sorteio, salvo em caso de conexão, tendo visto o parágrafo único do artigo 2º da norma de organização anel número 18. Inseremos agora a distribuição dos assuntos do sorteio. Item 1. Processo 48.500.00.11.53.2022.83. Recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, S.A. Eletronorte, em face do Auto de Infração número 4, 4.2022, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, S.F.G. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 2. Processo 48.500.0021.01.2021.43. Recurso administrativo interposto pela Associação dos Produtores Rurais Boa Esperança, em face do despacho 3.494-2021, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Diretor Elfio Neves Guerra. Item 3, processo 48.500.0044.21.2021.38, recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas de Santa Catarina, Celesc, em face do despacho 88.2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Diretor, Elvio Neves Guerra. 4, processo 48.500.0047.28.2020.58 recursos administrativos interpostos pela Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S.A. e pela consumidora Rose Manuela Ramos Soares, em face de do despacho 2832 2021, emitido pela SMA. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 5. Processo 4850006250201967. Recurso administrativo interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia SA, em face do despacho 2493/2020, emitido pela SMA. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 6, processos 48.50.0036.94.2017. Espera aí. Os processos de item 6, 7 e 8 serão distribuídos por conexão, tendo em vista o artigo 4o da norma de organização anel número 18. Item 6 são os processos 48.50.036.94.2017.89 e 37.44.2017.28. 20, Recursos administrativos interpostos pela MAFRE, Seguros Gerais SA e pela.. AT-20, transmissora de energia SA, em fase de despacho 2.808-2018, emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT. O item 7 são os processos 3745 201772 37.45.2017.72, conversão da execução de, eh, direta de garantia transitado em julgado, administrativamente, em aplicação de penalidade de multa pela inexecução total do contrato de concessão número 13, 2013, referente à ATE 21, transmissora de energia S.A. E o item 8, processo 48.500.000.36.90.2017.09, conversão da execução direta de garantia transitada em julgado, administra administrativamente, em aplicação de penalidade de multa pela inexecução total do contrato de concessão número 6, 2013, referente a ATE 18, é, transmissora de energia SA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 9. Diretor Sandoval de Araújo Fetané não participará do sorteio do item 9, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 9 é o processo pedido de reconsideração interposto pela concessionária Mosquitão S.A. Comosa, em face da resolução autorizativa 11.715.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 10, o diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto não passa do sorteio do item 10, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 10 é o processo 48.500.004898.2021-13, pedido de reconsideração interposto pela Companhia hidrelétrica de São Francisco, Chess, em face da resolução homologatória nº 3.032-2022. Vamos ao sorteio. O diretor Elvio Neves Guerra. Item 11. O diretor Elvin Neves Guerra não passa a sorteio do item 11, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 11 é o processo 48.500.0014.04.2021.49. pedido de reconsideração interposto pela Companhia Hidrelétrica de São Francisco, a CHESF, em face da resolução autorizativa 11.643.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 12. O item 12 será distribuído por conexão ao processo 48.50.004902-2021.43, Sorteado a diretora Elisa Bastos Silva na 17ª sessão de sorteio público-ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização Anel número 18. O item 2 é o processo de mesmo número, 48.500.0049.02.2021.43, pedido de reconsideração interposto pela Companhia da Elétrica de São Francisco, CHESP, em face da resolução homologatória número 3.024.2022. Esse, então, foi para a diretora Elisa. Item 13, processo 202289 pedido de medida cautelar interposto pela Rovema. Energia S.A., com vistas à suspensão das respectivas obrigações setoriais e contratuais contraídas pela requerente por força da Resolução Autorizativa 10.876 2021 e o Contrato de Energia de Reserva 456 2021. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 14, processo 48.500.0032.36.2016.69, autorização para a Elavan Eólica Rio Grande do Norte SA, implantar e explorar a central geradora eólica Quixabeira. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 15, processo 48.500.5594.2019.59 e outros. Alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas Morada do Sol 1 a 6. Diretor Efraim Pereira da Cruz. 16, processos 48, 500, 56, 22, 2021 52 e 5623 05. Transferência das autorizações das centrais geradoras termoelétricas PORSUD 1 e 2, atualmente detidas pela CARPOWERSHIP Futura Energia LTDA, em favor da CARPOWERSHIP Brasil Energia SA. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 17, processo 48.500.5619.2018.33, transferência da autorização da central geradora fotovoltaica. Impete 3, atualmente detida pela Impete Serviços Técnicos de Petróleo LTDA, em favor da Fiesa e Energia Renovável LTDA. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 18. Processo 48.500.0024.32.2020.01 e outros. Transferência das autorizações das centralizadoras fotovoltaicas Serra do Mel 3 a 6, 3 a 6 e 7 e 8 a 10, 3 a 6 e 8 a 10, atualmente detidas pela Voltalha. Energia do Brasil LTDA, em favor, respectivamente, das empresas Sol, da, Sol Serra do Mel 3 SPSA, Sol Serra do Mel 4 SPSA, Sol Serra do Mel 5 SPSA, Sol Serra do Mel 6 SPSA, Sol Serra do Mel 8 LTDA, e Sol Serra do Mel 9 LTDA e Sol Serra do Mel 10 LTDA. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 19, processo 48500 -23 2019 52 e outros, transferência das autorizações das centralizadoras fotovoltaicas Morada do Sol 1 a 6, atualmente detidas pela Enercom Goiás, geração de energia LTDA, em favor respectivamente das empresas Morada do Sol 1 Energias Renováveis S.A., Morada do Sol 2 Energias Renováveis S.A., Morada do Sol, 3 energias renováveis S.A. Morada do Sol, 4 energias renováveis S.A. Morada do Sol, 5 energias reno, eh, renováveis S.A. E Morada do Sol, 6 energias renováveis S.A. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 20. Processo 29.000. 29.463. Prorrogação a pedido da concessão para a exploração da pequena central hidrelétrica Baruito. Otorgada Global Energia Elétrica S.A. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 21. Processo 48.500.43.42.2022.16. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação. Em favor da Electroredes S.A. Das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Petróleo do Toledo II. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 22. Processo 48.500.39.50.202.03. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Amazonas Energia SA das áreas terrenas necessárias à implantação da subestação Cachoeirinha 1. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 23 processo 48.500.004.651.202288 declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Energis Amazonas, transmissora de energia S.A., das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Presidente Figueiredo. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 24, processo 48.500.022.98.2022.00, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Copel Distribuição SA, das áreas de é necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição. E vai Manuel Ribas. Diretora Elisa Bastos Silva.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 Item 26, processo 48.500.004652.2022.22, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da COPEL Distribuição SA, das áreas necessárias à passagem da linha de distribuição Ibiporã-Matarazzo. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 27, processo 48.500.004868-2022-98, oh, declaração de utilidade pública para fins de instituição ou administrativa, em favor da Enel Green Power Novo Lapa 1 SA, das, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão, subestação UFV Novo Lapa, subestação Bom Jesus da Lapa 2. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 28, processo 48.500.0048.39.2022.26. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de serdão administrativa em favor da Rialma, transmissora de energia 4LTDA, das áreas de é necessárias a passagem da linha de transmissão Barreiras, Barreiras 2 e da linha de transmissão Rio das Éguas, Rio Grande 2. diretora Elisa Bastos Silva. Item 29, processo 4850004870202267. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor em favor da Ineo Distribuição Ceará, das áreas de necessárias à passagem da linha de distribuição U.S. Itaperi, Itaperi 2C1. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 30. Processo 48.500.004872.2022.56. Declaração de utilidade pública para fins de instituição servidão administrativa em favor da Enel Distribuição Ceará. Das áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição Fortaleza, US-02J8. Diretor, Elvio Neves Guerra. Item 31, processo -00 -33 -15 -2022 18 Declaração de...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 Item 33, processo 48.500.051.55.2020.80, alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 9.319.2020, que trata da declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da transmissora Rio Minas SPSA das áreas internas necessárias à implantação da subestação Leopoldina II. Diretor, Elvio Neves Guerra. Item 34 processo 48.500.014.672.008. Alteração a pedido do anexo da Resolução Autorizativa 6.991/2018, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Elétrica São Patrício das áreas de terra necessárias à passagem, à implantação da linha de transmissão Itapaci-Rialma. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 35, processo 48.500.0042.40.2020.21. Alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 9.348 2020, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da transmissora Rio Minas, SPSA, das áreas de terra necessárias à implantação da linha de transmissão Leopoldina 2, Lagos, Circuito 1. Diretor, Elvio Neves Guerra. Item 36, processo 48500028642021 202194 alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 10.281.2021, que trata da, da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Enel Green Power Aroeira 4SA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Aroeira, Orolândia 2. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 37, processos 48.500.015.93.21.50 e outros. Autorização e estabelecimento da parcela receita anual permitida, RAP, referente às melhorias e instalações de transmissão sob responsabilidade da Companhia da Elétrica de São Francisco, CHESF. Sorteio. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 38. Processos 48.500.0004.52.2022.09 e 48.500.0004.53.2022.45. Avaliação da outorga de obras constantes no plano de outorgas de transmissão de energia elétrica, o POT 2021 nas subestações Barreiras 2 e Rio das Éguas, sob responsabilidade da Equatorial Transmissora 1, SPSA. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 39, processo 48.500.37.39.2021, requerimento administrativo interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, S.A., Eletronorte, em face dos despachos 3.205-2020 e 2.710-2021, que tratam do reconhecimento dos investimentos referentes à revisão de avaliação final do projeto de gestão de pesquisa e desenvolvimento, P&D, da recorrente. E esse processo será distribuído ao diretor relator sorteado anteriormente, o diretor Elvin Neves Guerra, tendo em vista o artigo 8º da norma de organização anel nº 18.